As plantas ainda estão pequenas e até passam despercebidas aos mais desatentos. É o início de uma mini-floresta na Escola Manuel Ferreira Patrício, em Évora. Paredes meias com o campo de jogos, o espaço está ao cuidado de alunos e professores. Hoje estivemos a verificar se debaixo das plantas estava, a terra estava úmida e tivemos a colocar mais palha para ficar um bocadinho mais espessa, para quando pomos água lá dentro, não é evaporar mais rapidamente. Eu acho que é interessante ver o crescimento das plantas para ajudar no planeta. E também a gente costuma ficar com o nosso grupo, colocar água e também colocar feno nelas. É importante para o planeta porquê? Porque... Para nos dar mais sombra, mais oxigênio e melhorar o mundo. Os alunos tratam das plantas e acompanham o seu crescimento. Ao mesmo tempo, têm exemplos práticos da matéria dada na sala de aula. E tudo aquilo que nós falamos em teoria, em sala de aula, depois podem ver aqui na prática. Desde o, a luta pela, pela luz, que é aquilo que nós estamos aqui a observar com plantas de diverso porte, grande porte, médio e rasteiras, desde a, a umidade que se vai criando aqui à volta destas plantas. Portanto, tudo aquilo que nós falamos acaba por perceber aqui uh, localmente. Pronto. Tem uma consciência maior que os adultos, portanto, eles sabem perfeitamente que as plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento e que nos dão oxigênio. Portanto, há que promover a, a, a criação de, de espaços com, com plantas. Madronheiros, murtas, azinheiras, carvalhos portugueses ou lecrim são algumas das espécies plantadas. Mas esta não é uma floresta qualquer. Foi aplicada uma técnica inovadora que prevê que as plantas cresçam mais rápido. As florestas de aqui têm uma abordagem única no reflorestamento e dão a prioridade a plantas nativas, espécies nativas e plantamos elas no sentido denso para criar florestas um, autossustentáveis e de crescimento rápido, que restauram a biodiversidade e, e, e, e melhoram a comunidade também. Aqui temos uh, plantamos 100 metros quadrados, 300 plantas de 29 espécies, representando as, as herbáceas, as arbustivas, as árvores e até as árvores de dócil maior. E por termos plantado e seguindo a metodologia Miyawaki, daqui a uns 10 a 15 anos vamos ter uma floresta madura, que normalmente demora uns 100 anos a, a crescer, sem intervenção nenhuma. Esta pequena floresta, Miyawaki é uma das primeiras do país no interior de um estabelecimento escolar. Com as alterações climáticas na ordem do dia, os promotores querem ver replicada a ideia por todo o país.